E aí beleza, aqui quem fala é o Muca trazendo para você mais um vídeo a respeito dos updates do Forza Horizon 5 E a partir da quinta-feira que vem a gente vai ter um update focado só em eventos e corridas de rali Então a gente vai ver aqui todos os desafios e todos os carros que a gente vai poder pegar durante esse update Que vai terminar lá para o final do mês Se você não entende nada sobre isso aqui, o Forza Horizon tem quatro estações Verão, outono, inverno e primavera Cada estação que começa na quinta-feira e termina na quinta-feira Feira a gente tem desafios no mapa onde a gente acumula pontos e pode resgatar alguns carros aqui é a capa desse update que vai começar a partir de quinta-feira. Então, durante os eventos de verão, outono e inverno, a gente vai completando pontos que nem esse Subaru. Se você completar 80 pontos, você leva ele e o Sierra, se você completar 160 pontos, você leva esse Sierra. Aqui a gente tem o um primeiro evento sazonal que começa na quinta-feira, que é o evento de verão, completando 20 pontos. A gente vai poder pegar esse Audi S1 e completando 40 pontos, a gente vai poder pegar essa BMW X6M que eu acredito que ela já tem no jogo. Eu esperava um carro melhor aqui, né? Aqui a gente tem os desafios do Forzaton que a gente ganha 5 pontos e vai completando aqui essa barrinha. Aqui a gente tem os desafios diários que dá um ponto apenas. Aqui a gente tem a loja do Forzaton, onde a gente compra alguns carros que é difícil de encontrar ou são caros. Aqui a gente tem o Horizon Arcade. Aqui a gente tem corrida online que vai dar 10 pontos, e ele vai dar também um Honda Civic 2018 aqui a gente tem um Event Lab que vai dar 3 pontos, outro Event Lab de 3 pontos, eu tô vendo aqui uma área de velocidade que vai dar 2 pontos, e uma placa de perigo que vai dar 2 pontos também na sequência a gente tem um Desbravador e duas corridas de rally, que vai dar um Honda Fox e outro Ford Puma e cada um vai dar 5 pontos nós temos aqui uma caça ao tesouro um desafio de tirar fotos, na sequência a gente tem um evento do Horizon Open, mas só vai dar dois pontos, não compensa. A gente tem dois modos rivais aqui, que são tomadas de tempo que a gente faz e se a gente não sujar a volta, a gente ganha quatro pontos. O total aqui dos dois vai dar oito pontos. E aqui a gente tem pontos adicionais para quem tem as expansões. Nesse caso, a expansão da Hot Wheels, que vai dar dois pontos para um radar de velocidade e cinco pontos para uma corrida. Essa aqui é a loja do Tom, do evento de verão, que tem dois carros aqui que eu não acho que são raros, eu acho que são fáceis de você encontrar. Então não vale a pena você gastar seus pontos. Deixa aí nos comentários o que, que você achou desse primeiro evento de verão. Agora a gente está no evento de Rally de outono. Completando 20 pontos, a gente vai poder pegar esse Honda de Rally, que é um carro novo, acho que é reciclado. E completando 40 pontos, a gente vai poder pegar um Velocerene. Mano, eles colocam um Velocerene, cara. É porque Velocerene, na vida real, ele, ele tem um modelo de Rally, eu acredito, né? Mas mano, na moral, esse carro aqui na a loja tem barato. A gente tem aqui os desafios do Fuzaton, desafios do Fuzaton diário. Na sequência loja do Fuzaton, a gente tem corridas online aqui para ganhar um Alpine e vai ganhar 10 pontos também, 3 pontos para esse Event Lab, mais 3 pontos para esse outro Event Lab. Na sequência a gente tem um radar de velocidade que vai dar 2 pontos, placa de perigo 2 pontos, área de drift vai dar 2 pontos. Temos 3 corridas aqui, sendo que uma parece que é cross country. A gente vai poder pegar um Lancer 2000 um Toyota FJ40 e um que Shake, o carrinho mais interessante desse evento aqui. Dá pra gente ver aqui um desafio de tirar foto com o carro da Húnica, que vai dar dois pontos. A gente tem um evento de colecionável, que vai dar três pontos, que a gente tem que bater alguns bichinhos que fica espalhado no mapa. Esses dois modos aqui, que tem esse ícone verde, eles se comparam a temporada. Temos pontos adicionais aqui dos desafios das expansões. Aqui nós temos a loja do Tom. Esse carrinho aqui de Rally Extreme, se ele tiver faltando lá no leilão, você pode pegar esse carro aqui e vender ele mais caro lá. Então um carro que pode ser interessante de comprar aqui. Deixe aí nos comentários o que você achou desse evento aqui. Como eu não sou muito fã desses carros de Rally, eu não achei interessante até agora. Temos aqui o evento sazonal de inverno, que completando 20 pontos, a gente vai poder pegar esse carro exclusivo, que é um bugzinho né, de Rally. E completando 40 pontos, a gente vai poder pegar um carro elevado. Elétrico de Rally, que é outro carro que é raro, né? Pelo menos para ganhar dinheiro, vale a pena. Temos os desafios do Forza Tom com o carro da Hunigan. Temos aqui os desafios diário. Temos a lojinha do Forza Tom. Temos corrida online aqui que vai dar um Audi 4. Vai dar 10 pontos também. Dois Event Lab aqui, que vão dar 6 pontos, juntando os dois. A gente tem aqui jogos da Playground Games que vai dar um Jeep Gladiator. Esse carro é interessante. Temos uma placa de perigo que vai dar um super Spin e 2 pontos desbravador vai dar 2 pontos também, super Wheelspin, área de velocidade vai dar 2 pontos também, temos duas corridas aqui apenas de rally, uma vai dar um Opel Mantra, que é um carro muito bom de rally classe B, e a outra vai dar uma BMW M3 GTR que eu não sou muito fã dela, é muito arisca temos aqui um desafio de caça ao tesouro, que vai dar 3 pontos depois nós temos um evento aqui de tirar foto, que vai dar 2 pontos temos aqui um evento online que vai dar 2 pontos, esses dois eventos que eles sempre vão repetir, então se você fez no verão, sempre vai estar concluído, e temos eventos adicionais aqui para quem tem a expansão essa aqui é a lojinha do Forza Tom, eu acho que esse carro aqui da capa, que custa 600 Forza Points, eu acredito que esse carro aqui é raro, então vale a pena dar uma olhada no leilão para ver se ele é um carro raro, se for raro, compensa pegar ele aqui com Forza Points e vender com dinheiro lá na, no leilão, aí você fatura uma grana temos aqui o último evento sazonal desse update de carros de rali, eventos de rali onde você completando 20 pontos você vai pegar esse Nissan Safari e completando 40 pontos você vai poder pegar esse Mini que é muito fácil encontrar na loja temos aqui 5 pontos os eventos do Fosantão Eventos diários que dá um ponto apenas. Temos a lojinha do Forza Tom. Temos um evento aqui valendo 10 pontos que vai dar também o Ford RS 200. Dois Event Labs, cada um vai dar 3 pontos. Temos um radar de velocidade, uma placa de perigo, cada um vai dar 2 pontos e Super Wisping. Área de Drift vai dar Super Wisping 2 pontos também. Temos duas corridas aqui, cada uma vão dar 5 pontos. Uma vai dar um 911 Desert e esse outro evento aqui vai dar um Rally Fighter. Nem sabia que tinha esse carro aqui Temos aqui o Horizon Tour que vai dar 3 pontos Temos Caça ao Tesouro que vai dar 3 pontos Desafio de Tirar Foto Desafio do Eliminador que vai dar 2 pontos Não compensa Esses dois eventos aqui se repetem E nós temos aqui dois eventos das expansões para você ganhar pontos extras Essa aqui é a lojinha do Forza Tom né? Que vai dar mais um Extreme Carro de Rally Esses carros aqui tem um nível de raridade Então é bom analisar para ver se compensa ou não Pegar esses carros aqui e olha só, aqui a gente tem uma ideia do que vai chegar pra gente no dia 30 de março, tá? A gente vai ter os eventos sazonais em homenagem ao Ken Block. Muito bacana isso aqui. E eu vou pesquisar mais sobre isso pra gente saber as novidades que vai chegar pra gente, o que representa esses ícones que estão sendo mostrados. Então é isso, mano. Lembrando, se você puder me ajudar e me seguir lá no TikTok, pelo menos instalar o um aplicativo me seguir lá. Se você não gosta, pode sair. Eu tenho que bater a meta de mil seguidores lá pra me poder fazer live lá também na Twitch. Eu vou fazer nas duas plataformas simultâneas. O link está na descrição ou fixado nos comentários. Se você puder me ajudar seguindo lá, eu agradeço demais. Se você é novo no canal, já se inscreva. Na descrição do vídeo tem lista de dicas, beleza? Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.